E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Mr. Libertário Eu vou explicar para vocês hoje como vocês podem acessar o WhatsApp Mesmo com esse possível bloqueio que vai acontecer Que eu não sei se de fato vai acontecer Ok? Então, vamos lá é, Primeiro acessei o site freevpnonline.com Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo esse link para vocês poderem verificar E vocês vão aqui nesse quadro aqui que temos no site, né? Temos aqui a localização, os servidores, protocolos, username e password. Ok. Então, vamos agora à parte prática. Vocês vão aqui em iniciar. Depois em configurar. Fui rápido, vou voltar aqui. Configurar. Depois em mais. Depois VPN. E depois vocês vão aqui nesse mais aqui. Nome vocês podem colocar Free VPN. Ops. Free VPN Online. Beleza. Vocês não vão alterar aqui esse tipo, né? Que de fato já é o PPTP. Endereço do servidor. Vocês vão lá no site verificar esse endereço. Eu vou colocar esse primeiro aqui. 99.198.108.116. Só lembrando aqui, né? Uh, beleza, é esse mesmo. Tá. Endereço do servidor. 99. 198, eu acho. 98 108 116 99 98 108 116 Pronto Beleza Após Vocês terem, né Colocado O VPN aqui Agora vamos Para a parte 2 Beleza Vocês vão aqui em Na rede VPN de vocês né? E vai aparecer aqui, nome de usuário. Nome de usuário sempre vai ser FreeVPN Online. Eu sempre erro isso aqui. FreeVPN Online. Ponto com. Beleza. A senha. Né? eles vão sempre verificar no site. Né? Lá vai estar tá a senha. Né? Eu já verifiquei lá a senha. A senha hoje... Para o servidor que eu escolhi, né, que foi o de Chicago Illinois, a senha hoje é 9840. Eu estou vendo aqui. Né? Vocês não vão ver que está meio desfocada a câmera, mas eu estou vendo aqui. Então, a senha ela é atualizada a cada 24 horas, certo? No caso, hoje a senha para esse servidor é 9840. Então, eu vou colocar aqui 9840 e vou conectar. Vejam que vai aparecer uma coisa aqui. No celular. Vamos ver. E apareceu uma chavinha, né? Então já está ativado o VPN. Né? Então o VPN ah, ele dá você uma segurança de navegação, porque ele muda seu IP. Né? É, agora a localização sua vai ser de fato Chicago, se você usar esse servidor, né? E também ele, o VPN serve para você driblar, bloqueio geográfico né, de acesso a alguns sites. E também vai funcionar nesse caso do WhatsApp. Se de fato essa proibição, essa, é, esse bloqueio idiota né, entrar em operação. Tá ok pessoal? Então é isso aí. E até o próximo vídeo. Valeu!